Fala galera, eu vou trofuzar com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam maravilhosamente calvos! Hoje hoje é o um dia mais aleatório da semana, exatamente! E aqui nesse canal é onde você aprende tudo! Cultura pop, sobre animes e sobre tendências moda. O que está na moda? Obviamente que é um calvão de Cristo, estilo samurai, gostaram? Esse é o SBS, sempre bom saber. Perguntas enviadas por vocês, respondidas. Que eu tenho muito cabelo para responder essas perguntas. Mas se você quiser mandar as suas perguntinhas, os links estão aqui na descrição. Só que antes de eu falar,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 Os melhores contos de HP Lovecraft. Um cubos do Coringa. E uma placa decorativa do Esquadrão Suicida. Revista Spoiler. Edição especial sobre o Thanos e toda a sua história. E claro, essa super camiseta irada...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 Opções de assinatura e de planos E se quiser testar o serviço Aproveita e já usa o meu cupom aqui que vai te dar R$25 Na primeira compra O link está aqui na descrição Agora sim vamos tirar todas essas dúvidas Duvidosas Com essa do sem nome aqui Vimos que Shanks é o mais poderoso usuário De haki do rei do mundo Mas como você acha que era o haki do rei do Roger Acha que poderia ser ainda mais poderoso que o do Shanks? Ou talvez no mesmo nível? Olha, são conjecturas, Não dá pra saber realmente quem venceria quem. Mas eu acredito que o Roger, por toda essa lenda envolta assim. Essa neblina de mistério que envolve o Rei dos Piratas. Ele foi um pirata mais forte de todos. Ele conseguiu lutar contra o Barba Branca, da igual, que era o homem mais forte do mundo. Que tinha uma fruta capaz de destruir o mundo inteiro. Só que eu gosto de colocar o Shanks pirata dessa era com o Haki mais poderoso como sendo uma representação do Roger, porque narrativamente o Luffy ele quer superar quem na história? O Shanks, ele nunca nem falou o nome do Roger ele fala ah o rei dos piratas, ele nem sabe quem é o Roger, então quando o Luffy superar o Shanks Ali saberemos que ele teria ultrapassado o rei dos piratas no que ele foi um dia. Então eu vejo o Shanks como esse avatar do Roger para essa era. Por isso que ele tem todo esse haki poderoso. Mas sem dúvidas nenhuma o Roger vai ser o pirata com o maior haki do rei que já vimos. E não à toa ele foi o único rei pirata dos últimos 800 anos. Mas é aquela coisa né. Eu fiz até um vídeo bem legal sobre o Shanks e o Mihawk. Quem é mais forte não dá pra saber, galera, porque o Ode, ele cria essa dualidade. Em cada ponto ele mostra um personagem fazendo algo épico. Depois ele vem e solta uma informação sobre o passado de alguém. Que você fala, caramba, realmente eles são poderosos. E no final quem ganha? Quem é seu favorito, não é verdade? <risos> então você vai falar, o Mihawk é mais forte, mas eu acho que o Shanks vai dar trabalho. Ah, o Shanks é mais forte. É, mas o Mihawk, o Mihawk, bom, ele tem uma faquinha lá de rocambole que parou o Zoro. Então... São dualidades que o cria de uma forma incrível na história. Olhando em retrospecto, lendas, mitos, o Roger sem dúvidas maior haki do rei da série. E o Luffy vai ter que ultrapassar isso, afinal ele é o nosso protagonista. Rafael Vasconcelos, estava pensando, e se o Kobe se tornar o imediato do bando dos Mugiwara, levando em consideração a ideia de First Mate, apesar dos outros ter sido o primeiro a entrar na tripulação, assim como Vivi, Yamato, Momo, Luffy, também considera o Kobe, o que o leva até mesmo a chamar pelo nome. Além do outro, escrever muito sobre o mesmo, o Kobe. Rafael, eu vejo uma grande dificuldade, porque o Kobe ele tem o seu próprio sonho pessoal, que é se tornar... Um almirante. Esse sonho foi proferido lá para o Luffy. Quando o Luffy disse que queria ser rei dos piratas. O Kobe disse que queria ser o almirante. O topo da marinha. Então não consigo ver ele abandonando isso. Para se tornar um imediato do Luffy. Visto que você tem outros personagens mais icônicos. Emblemáticos. E que estão há muito mais tempo com o Luffy. Como o Zoro. Como a Nami. Que também cuida bastante da tripulação. E o, o Luffy ele nunca nomeou nenhum deles como primeiro imediato. O Zoro ele é o primeiro companheiro. Isso é fato, foi o primeiro a ser recrutado. Mas a profissão de primeiro imediato, eu acho muito difícil ser preenchida, porque ele acabaria com uma dinâmica muito presente na tripulação, de que cada um deles são iguais e eles tomam decisões que podem é, afetar o grupo, salvar eles, salvar o navio. O Sanji mesmo já foi líder diversas vezes em grupos, o Jinbei tem muita experiência, a Nami sempre toma a frente na parte das navegações e o Zoro faz o que? O Zoro... o Zoro dorme. <risos> Zordor dorme deve Então o Kobe não tem como, ele tem o seu próprio sonho Ele pode se aliar ao Luffy com aquela cena icônica que todos imaginam dele Se aliando ao Luffy para lutar contra o Barba Negra Uma repetição do que aconteceu entre o Zbeck, Garp e Roger Seria muito legal, seria irado Mas eu sempre vejo Kobe e Luffy sendo esses rivais para o final da série tá bom? Lua Oliveira, sobre a tripulação dos Rocks Será possível que o Heracles, que ele treinou o Sop, seja um ex-tripulante? Eu ia falar isso em alguns fóruns. Grande abraço. Luan, grande abraço para você também. Não tem como ele ser parte integrante dos Piratas Rocks, porque o Heracles tem 51 anos. E os Rocks existiram, começaram a existir há cerca ali de 44 anos, né? 45 anos. Então ele seria uma criança ainda, duvido que seria um aprendiz. Já tinha o Kaido, que era um monstro imbatível como aprendiz. E outra, o Heracles, ele chegou no arquipélago de Boim. Há 23 anos, quando ele tinha 23 anos e continuou lá desde então, ou seja, 23 anos dá cerca de um ano após a execução do Roger. Então, assim, as idades não batem e não acho que ele possa ser o um integrante dos Piratas Rocks. Personagens que podem fazer parte, a doutora Cureja, né? Que tem quanto? 140 anos. A Shaq também, que disse que é, já foi inimiga do Garp há 40 anos atrás. Citou 40 anos, já sabemos que deve estar lá. A mãe do Evil, a Miss Baquin, que inclusive a Higurashi se transforma em uma mulher loira. Lembra quando ela se transforma ali nos personagens? Aparece o Chique Leão Dourado e aparece uma mulher muito bonita. Aquela pode ser a Miss Baquin. No passado Então acho que esses são os personagens Que não foram canonizados ainda Mas que tem dicas que podem pertencer aos Rocks Heracles certamente não é um deles Bruno Kostiuk Com base nos últimos capítulos Onde foi apresentado um pouco do poder do Ruivo Você acha que ele deixou o Ace morrer de propósito? Ou até pior Afetou o uso da fruta do Ace? Olha, e se o Shanks fizesse isso daí né? Direcionar seu Haki ali pro Ace E dar uma vacilada no uso da fruta Pro o não conseguir Trespassar ele o Shanks certamente seria um vilão. Ele levaria o Ace à morte dessa forma? Acredito que não. Já está bem implícito que o Shanks não é esse tipo de pessoa. O filme Red trouxe algumas informações também bem relevantes sobre o Shanks. Que ele também quer um novo tipo de era. Que ele não é uma pessoa má. Eu não creio que ele faria isso. Até porque ele foi avisar o Barba Branca, né? Para ele chamar o Ace de volta. Não faltou avisos para não iniciar essa guerra de Marley Ford. Eu só acho que ele realmente não chegou a tempo de salvar o Ace. Tem informação já no SBS perguntando... É, como é que funciona essa dinâmica da fruta do Ace, da fruta do magma, do Akainu? E o Oda disse que a fruta do magma ela é superior. É tipo a quilokilonomi, a fruta do quilo, e a fruta da tonelada. Então a fruta do quilo vai até 10 mil quilos, e a da tonelada é infinita. A do magma é a mesma coisa, e por isso que vence. As pessoas acham que. <risos> Lembrei da chama azul, lembram da chama azul? <risos> e dei mal com que, que o Sanji apareceu com a perninha azul e numa capa. Mas a galera começou com a teoria da chama azul, que seria o despertar da fruta, é, onde o sabo aqueceria tanto as suas chamas e ficariam azuis, e aí ele poderia passar em temperatura o mago, mudando até tabelinhos o cara tá da E foi nesse ponto que eu resgatei um pouco dessa informação, que o Oda disse que a fruta do akaido, na verdade, ela se fortalece com o fogo. Ela absorve o fogo, então por isso que é uma fruta superior. Não acho que tenha qualquer interferência do Shanks nessa cena, até porque as pessoas perceberiam. Você pode ver que o Luffy e sua tripulação agora contra o Green Bull, contra o Aramaki, eles perceberam um haki do rei sendo utilizado. Alguém que certamente faria um comentário nesse ponto, não teria como o Shanks usar a haki do rei sem que as pessoas notassem a sua aura, tá bom? Então acho que ele só chegou atrasado mesmo. Bom, lá, o Dijon está perguntando aqui se existe algum outro personagem que pode usar o haki no nível que o Shanks já apresentou. Olha, é uma pergunta pra lá de interessante, né? Acabou afundilando poucas coisas, temos os Junkos sendo alterados, o Barba Negra pode ter um haki tão poderoso quanto esse, mas ele está se valendo bastante das frutas. A fala do Kaido sobre que você não precisa ter uma fruta poderosa para dominar o mundo, também é um aceno que o Luffy vai ter um duelo de haki poderoso ao fim da série. Tirando esses personagens, quem pode ser, quem está vivo que tem um haki desse? Bom, o Garp pode ter a Haki do Rei, eu fiz um vídeo sobre isso, tá galera? Apesar que eu como um fã do Garp também, eu gostaria que ele fosse realmente um personagem que não tivesse. Que fosse somente força bruta, Haki do Armamento Monstro, pra conseguir lutar contra quem usa o revestimento. Então Garp seria legal, Sengoku também seria legal. Temos o mistério do Kong, né? Que nem sabemos ainda se o Kong já foi um lutador poderoso ou não. Pela cicatriz, pelo tamanho do óbvio, parece que ele era bruto também no passado. Agora o personagem que eu consigo ver que tem um haki tão insano, tão poderoso, é aquele que treinou o próprio Luffy. Silvers Rayleigh. por que ele é chamado rei das trevas? Por quê? Porque ele pode ter sido uma sombra do Roger? Pode, ele pode ter sido aquela pessoa que coordenou toda a tripulação, mas também pode estar ligado diretamente ao seu uso do haki a níveis inimagináveis. Eu gosto bastante dessa aula também criada em torno do Rei. Na atual ele ensinou tudo sobre o Luffy e ensinou somente o básico. né? Lembra que durante o Time Skip... Ele não entrou nos modos avançados, né, que disse que o Luffy teria que aprender por conta própria. Ele só ensinou o básico, mas o Ray tava aposentado. Aí ele lutou de igual contra o um Almirante, galera, né? Ele nadou no Calm Belt, essa sendo Calm Belt é fantástica, né? Ele chegou nadando ali pelo Calm Belt, o navio dele afundou e pronto. Então eu acho que o Ray, ele também é um tipo de personagem, como eu disse até no começo... Que o Roger tem essa neblina mística de poder. O Ray vai ser um personagem desse mesmo nível. Sempre vai ser usado para hypar. E a sua alcunha de Rei das Trevas. Pode realmente estar ligado diretamente. A ele ser um dos maiores. Senão o maior mestre no uso de Haki. De forma geral obviamente. Né? Porque o o ele se separa que nem do trio monstro aqui do Luffy. Do Luffy. Haki do Rei, o Zoro Haki do Armamento E o Sanji Haki de Observação o Oda disse isso em um SBS Se você pegar os piratas Roger Também tem a mesma coisa, porque tem o Gold, o Ouro O Silver, a prata E tem o Scoper, que é o cobre Também tem essa coisa do trio monstro O Rei pode ser um dos maiores monstros No uso do Haki do Armamento Talvez o Scoper Gaban usava Haki de Observação e o Roger Haki do Rei Legal né? Então acho que das lendas vivas Podem acabar sendo essas Eu gosto muito de que rei das trevas está ligado ao seu poder. E é por isso que as pessoas temem tanto ele. Olegário Danilo, como seria o despertar da fruta do Barba Negra? É complicado porque essa fruta ela é considerada uma logia. Não sei que o Oda depois ele, sei lá, muda, né? Coloca que é uma zoa mítica também. Mas eu acho que continua sendo uma logia. Afinal, foi o próprio Barba Negra que disse que era a mais poderosa dentre as loguias. E não sabemos como é o despertar da logia. Temos alguns pontos que podemos puxar, que é o que? A alteração de ambiente de modo permanente, lá em Punk Hazard, a Kainu e a Okiji. E também o avatar do elemento, que eu adoraria que se concretizasse. Que o despertar da Logia fosse diferente de uma Paramessa que tivesse somente alteração de ambiente. E você tem aqui o avatar do elemento. O Enel não se transformou num avatar de elemento? O Aramaki, o Ribu também não se transformou num avatar do seu elemento? Barba Negra poderia ter essa representação, esse avatar e a escuridão em si pode acabar sendo um dos grandes inimigos ligados ao século perdido. Também tem aquela coisa do Eclipse que eu já falei em outros vídeos que Barba Negra pode realmente trazer uma escuridão completa é, pro mundo da série e com isso anular completamente todos os usuários de Akuma Mi, sem necessariamente ele precisar tocar neles somente com sua escuridão porque para ele anular os poderes ele precisa encostar a sua mão, perfeito? Se ele conseguisse fazer realmente uma escuridão total, os poderes todos de quem tivesse nessa escuridão seriam anulados. Então seria um uso é, a mais, né? porque o despertar ele estende os usos do seu fruto. E ele também poderia fazer algo a mais, quem sabe esse avatar seria bem interessante. Bastante perguntas do que aconteceu com o Kaido e Big Mom. Oda ainda não quer mostrar, eu acho que eles estão petrificados. Caíram na lava, lá no magma, e aquilo deve ter pirobluina, que é o material usado na confecção. Do Kairos E Quinto, eles devem ter ficado congelados ali. Não vimos ainda o navio da Big Mom que pode ser o responsável por resgatar os dois, mas eles vão acabar presos em rochas indestrutíveis. Afinal, nunca vimos nenhum Kairos E ser quebrado dentro da série. Mas eu acho que o ano ainda tem ainda reserva alguma coisa para eles. Pode ser que voltemos até para o ano, né? Porque tivemos o fim do terceiro ato, quarto ato e o quinto ato. Pode acontecer ainda, galera. Já foi premeditado um retorno. Até no final, ali no encerramento do ato 3. Por enquanto, encerramos por aqui por enquanto. Tem coisa do Pluton, o Luffy vai voltar para ver Yamato, para Momonosuke, e aí podemos ter o desfecho realmente do Kaido e Big Mom sendo revelados. Não acho que eles voltem para a trama nesse ponto. O Oda não costuma trazer vilões que já foram derrotados para serem inimigos. Temos o Crocodile voltando agora, mas tem até uma entrevista do Oda há muito tempo que ele disse que um dos inimigos iniciais do Luffy viajaria para a Grand Line e acabaria se tornando um aliado dele. Isso até gerou uma interpretação para alguns de que seria o um próximo tripulante. No caso, poderia ser o Smoker, que é mais antigo na série. Deve lembrar dessas teorias que o Crocodile, que o Smoker, poderia ter entrado para o bando da Qualquer um que aparece né, pode entrar para o bando. É o Pauli lá em Water 7, é o Caesar. Que a galera já esquece de mata. É chegar numa ilha nova, aparecer um zumbi-cavalo, a galera já vai querer que seja o próximo tripulante. Então, eu acho que é nesse ponto que o Oda pode acabar contando um pouquinho mais pra nós. Leonardo Ferreira, não consigo engolir a história sobre a morte da Coina. Parece que ela foi assassinada ou escolheu sair de cena pra dar a espada pro Zoro e continua vivo. O que você pensa sobre a história dela? <risos> Aparece o corpo dela lá, como é que ela serve de cena? Cavalo. <risos> eu acho que a morte da Coina... É, tem essa coisa, ela, pô, ela caiu de uma escada e morreu. Eu gosto das teorias da Kuna é, ter sido recrutada pelo exército revolucionário, porque se lembre que o Dragon, depois que ele resgatou sabe ele parou na vila Shimotsuki. Vocês sabiam disso? Vocês lembram disso? Eu tinha até um vídeo sobre isso. E o mestre do Zoro, ele ajudou os revolucionários com os suprimentos. Então, nesse ponto, talvez a Kuna possa... Né, ter se aliado, ter se juntado, ter se revoltado pelas falas do seu pai Que dizia que ela nunca poderia ser o maior esparachite do mundo porque ela era mulher E acabou se aliando Eu gosto dessa linha Mas temos o corpo ali, né? O Zoro vê aquele manto em cima do seu rosto, tem o túmulo dela Já aparecendo histórias de capa Agora a morte da Kuina em si, caso ela tenha realmente morrido, né galera? Porque o Piece. One Piece você um passa duas páginas alguém morto volta a cena mas a morte da Kuina, ela choca um pouco os fãs porque você tem uma morte simples, né? Ela caiu da escada, então você tem personagens como o Gedatsu lá, que trabalhava com o Anel, que caiu da Ilha do Céu e abriu um resort. <risos> Ou o Kaido, Kaido pulou também da Ilha do Céu e só curou a ressaca. E a Kuina cai numa escada e morre. Eu acho que esse ponto, como a série ela era, ela estava no início, não tinha tanta pretensão do que se tornaria, o Oda ele fez... Essa cena da Cunha Para mostrar como o mundo em si ele pode ser perigoso também. Você tem outras mortes em One Piece que não são de duelos lendários, de batalhas. Você tem mortes por doenças. O próprio Roger tinha uma doença terminal. O Barba Branca. O York, o capitão do Brook, também tinha aquela febre das árvores. Então acho que o Oda fez essa construção para mostrar como o mundo pode ser perigoso também. Você está sujeito a mortes desse tipo. Beleza? Mas assim, eu gostaria que tivesse realmente um desfecho. A mais da Kuina acontecendo Principalmente agora em ano né Que seria bem legal essa coisa dos Shibutsu Que os ouro fazeria uma homenagem e tá? tal <risos> Só lembrou da amiga dele lá Da promessa Vambora Para que o Oda volte e explique um pouquinho mais essas conexões aí Quem sabe acaba revelando mais do passado da Kuina Curiosidades Quais seriam as chances de sucesso de uma exploração no continente escuro Caso ele fosse um dos exploradores Não aumentaria muita coisa Porque é... continente escuro não é sobre poder Tá bom? Não é você viu que o Netero foi pra lá e falou, meu, não tem nada que eu posso fazer. Aqui não é sobre força, sobre quanto nem você tem, sobre quanta aura você possui. Lá é a natureza selvagem, mas pura e primitiva. O maior reflexo disso, eu fiz até um vídeo interessante ontem, sobre o continente escuro, sobre a família Freaks, é a Ilha da Ganância. Você vê que a Ilha da Ganância, você tem as cartas, né, em sua simplicidade toda, não podem ser combatidas com nem. Então Você tem que ter o quê? estratégia, você tem que ter pensamentos E eu trouxe esse ponto de que talvez a Ilha da Ganância Foi criada pelo Dino no passado como um teste, como um treinamento Um lugar de treinamento para o que você encontraria lá no continente escuro aonde você precisa trazer mais esse seu lado racional Para conseguir ultrapassar essas barreiras Então não é sobre poder Você pode pôr um personagem mais forte como o Netero Que foi no seu auge, o ZigZold, e eles não conseguiram fazer nada, eles voltaram. Expedições que já foram enviadas com mais de mil pessoas, apenas quatro retornaram. É um absurdo isso. Então o Continente escuro não é sobre poder em si. Claro que deve ter monstros poderosos lá, calamidade de Rank S e tudo mais. Mas se o Meiruim fosse pra lá e tentasse fazer alguma coisa, provavelmente seria engolido. <risos> Até porque ele é Rank B. E as calamidades, aí tem calamidade de Rank A+, que já foi mostrado na série. Helbel, é absurdo, beleza? Júlio César Coronel, com o fim do ano estão confirmadas as três espadas finais do Zoro? Qual delas você acha que tornaria uma lâmina negra? É, realmente não tivemos uma lâmina sendo forjada. Quantas teorias, né, foi descartada. Eu adoraria ver uma espada sendo forjada, a Tsurugi, trazendo um pouco dessa lenda, do mito da Yamato Orochi, porque a Tsurugi é uma espada lendária que foi achada na cauda da Yamato Noroshi. No não necessariamente que precisava tirar uma espada da bunda do Orochi, eu <risos> não precisava tirar uma espada da bunda dele. Mas o Oda poderia ter usado essa lei, desse mito. para <risos> ter uma espada forjada. A Tsurugi. Uma espada especialmente feita pro Zoro. Ele devolver Ema. Não gostaria que ele ficasse com ela, Apesar de ser uma espada irada. Melhor que o Zoro já empunhou. Tem um efeito maneiraço. É uma espada que o Oden já usou há muito tempo. Então tem até aquela fala que... É, o Zoro pode colocar ela para se tornar uma lâmina negra Então o Zoro já pegou a coisa meio laciada Eu gostaria que realmente até Shusui poderia voltar para ele Continuar com o Shusui Que é uma espada bem emblemática Ele ganhou do Ryuma, o deus da espada Já foi dito que o Zoro tem essa proximidade né? O espadachim de um olho só Eu acho que a única que pode sofrer uma alteração Talvez seja a Sandai Kitetsu né? Como temos essa possibilidade de um retorno ao ano Trocar a Sandai Kitetsu Que é a espada de menor grau do Zoro ao A Ua do Itimundi, não acho que ele troque, porque é uma espada emblemática, preferida do Zoro, da Kuina. Ema, ele continua, porque já tá com ela agora. E aí ganharia uma nova. Pode ser Tsurugi? Adoraria. Mas pode ser que Shusui acabe retornando para ele, e ele troque pela Sandai, ou quem sabe ele pegue uma Shodai. O Zoro precisa de uma das duas lendárias também, né? Seria bem interessante, então, é, ter essa troca um o Oda, ele sabe... Que O Zoro, ele rypa muito a fandom Eu lembro muito bem que a primeira vez Que eu vi One Piece, assim, em Trend Topics Mundial, foi quando ele cortou <risos> Com Ema, né Aquele pedaço da, da montanha lá Que não foi um absurdo, a galera ficou maluco, foi, foi o capítulo que mais bombou o One Piece Depois disso, né Continuou, aí foi bombando, foi virando mais E mais mainstream, mas esse foi o primeiro capítulo Então, eles sabem que A galera gosta bastante do Zoro Então, eu acho que ainda pode ter uma outra espada Aparecendo, sim uma das duas lendárias seria bem legal. Se não, quem sabe chusui ou uma espada sendo forjada. que seria bem interessante também para explicar um pouquinho mais. Como é que funciona a confecção dessas lâminas. né? E é isso. Bastante perguntas respondidas. Espero que vocês tenham gostado, divertido. Chegou até aqui um salve especial. E não esquece de deixar suas perguntas. Tem os links aqui embaixo. Manda, manda. Pode mandar suas perguntinhas aí. E é isso. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui.